Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Ah, o cara que usa a, a, a, a mascarezinha do Pikachu. Kim, bota pra galera aí, Kim, o vídeo seu me entrevistando em 2014 que você deletou do YouTube. Bota aí a gente lá na Paulista, quando você ficava mendigando uma entrevista comigo em 2014, babando meu ovo. Bota aí a entrevista. Por que, que você deletou, Kim? Bota aí a foto quando você caiu lá na minha casa, lá no sudoeste, junto com o Jair Bolsonaro no tempo do impeachment, porque vocês não tinham onde cair e caíram lá em casa. Fala aí como é que é A mansão de dois quartos, apartamento do deputado revolucionário Bolsonaro, que você fica com de rachadinha Milhão, o Queiroz Fala aí como é que é o apartamento de dois quartos que a gente morava que vocês tiveram que dormir, no colchão No chão, porque a gente não tinha quarto e nem cama pra vocês Larga de ser moleque, rapaz Vira homem Esse papelzinho, é corrupto, é quadrilheiro, é não sei o que Tem um moleque, rapaz Tá feito aí, pronto ah, Vamos dar assunto e falar uma coisa que presta. Coisa que... Tá feito é. o desafio, tá? Ao invés de ficar contando o diazinho, porque essa semana vai chegar Aí a gente entra Tem